Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. Hoje, no passo 21, eu vou deixar de lado um pouco esse conjunto aqui e a gente vai trabalhar só com essas pecinhas aqui. O que, que é isso aqui? Isso aqui é a continuação do suporte ali do extrusor, né? isso aqui é parte do mecanismo do extrusor. O extrusor, se vocês não lembram, é aquele motorzinho que vai empurrando o filamento para dentro do hotend, que é a peça que derrete o filamento então isso aqui a gente vai dar continuidade aqui na montagem do extrusor então eu vou pegar essa pecinha de alumínio aqui e aí, o que, que a gente vai fazer? vamos colocar esse rolamentozinho, esse é o rolamento 625 eu vou passar ele aqui ele fica ali agarrado no bracinho, né? E aí, ó, prestando atenção na imagem ali pra gente colocar o parafuso pelo lado certo. Eu vou pegar esse parafuso aqui. Esse aqui é um M5 de 16 milímetros. Esse acho que é o único grandão que tem no kit. E aí eu vou pegar ele aqui e vou passar ele aqui. parafusar ele aqui. Então, pronto. Ele fica parafusando na própria peça, né? Não tem uma porquinha, não tem nada aqui, não. E aí aqui, o que mais que vem aqui? Eu tenho essa molinha, vou reservar essa aqui por enquanto. Então eu tenho essa molinha, esse parafuso, que é o 632, e aí eu vou passar a molinha aqui dentro. Aliás, não, desculpa. <risos> Eu vou pegar o parafuso e vou passá-lo aqui primeiro. E aí sim, eu vou colocar essa molinha aqui. E aí, essa é uma molinha de 3 quartos. E aí, eu vou passar. Será que eu vou usar essa buchinha aqui? Aparentemente, não. Então é só ela não, só a porquinha. Vou pegar a porquinha aqui e passar aqui Opa, no parafuso. Então é só para segurar essa mola no lugar. Confesso que ainda não sei bem para que, que a gente vai usar isso aqui, mas a gente vai descobrir em breve. Ah sim, no passo 22, no próximo... A gente já vai fixar isso aqui no nosso segundo motor. E aí vai ficar mais claro talvez <risos> para que que isso serve. Beleza? Valeu então, gente.